Isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu. Quem apanha nunca esquece. Eu tenho medo de você, que eu tô parte da uma aula. Eu nunca vi capa preta, tem medo de um chihuahua. Apanha nunca esquece, na frente do povo cê não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai é claro, de novo, toma e tira sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora uhum. Ele não entendeu porque eu vim lá do sul Não esquece que o chihuahua morde mais que pitbull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 Seu parceiro teve que puxar o grito, nem você consegue gritar Já vi que você não consegue se locomover vencer, o cara vai empurrar Os caras falam de outras batalhas, de outros dias, isso que eles trouxeram Eles estão focados no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles tão focados no passado porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado e não vê o problema que tá na tua frente Se bater, você vai passar sufoco, vai ter que apanhar pra aprender que a sua vitória não é mérito pros outros, e a vitória não é mérito pros outros, e a sua vitória não é mérito pra mim, porque isso é muito pouco, esse problema aqui na minha frente, sem maldade meu parceiro é escroto, esse problema aqui não preciso nem da matemática, mas eu resolvo, Uou! tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove, você resolve, na rima não desenvolve, te mata os seus a resolve, tá entendendo como é que funciona parceiro, você sabe que agora não Sem maldade, meu mano, como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade, você não usar o resolve, você nunca resolve Sem maldade, mano, cada palavra saindo do microfone é uma bala, revolve uh -oh. Caralho, você repetiu o que eu falei e colocou outra letra no meio do bagulho, Tá achando que eu baguncei? Aê, parceiro, sem maldade, vou explicar em cima da batida mudar as frases que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida uh -oh. É, eu vou ser você não tá vencendo nada, você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases, eu mudo tudo, eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor, se virar a tabela lá de cabeça pra baixo pera, pera, pera, pera, pera, que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara que o Prado tá ganhando nada Sem verdade eu tenho essência, você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada, eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência Que tem que ser bem pesada Porque até agora, mano Vi vários manos chegando rimando Eu não arrumei nada Mas na sua cara onde eu desenrolo Porque eu chego tranquilo e não pego foco Cê tá ciente qual que é da fita? Se me fala minha, mano, eu te capoto oh! Eu vou pra na sua, eu sou da rua Cê sabe bem que a verdade já é não crua. Meu manual matou esse oponente Ele falou, deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada E olha a bagunça que eu fiz na sua mente Não tem bagunça nenhuma na minha mente Porque agora eu tô pôr nele em ordem Enquanto você acha que tá com a bagunça Cê sabe qual a pita lá é? vai sentir então na norte Voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não A bagunça é minha, eu que sei arrumar você é da zona sul que é muito mais forte, vai pra zona sul, vai voltar sua carcaça Ai meu mano, você falou que tá me arregaçando na batida, mas não pode crer Até agora cê não arrumou nada, então quero ser homem pra você fazer ah, Você vai ver, o bagulho acontece porque você é codre. No fim das contas, lá pra zona norte do Rio você não volta Só volta um posto e um salve, parceiro Tá ligado que nem aqui nem, mesmo sendo o primeiro Ele bate, depois eu te bato, vai agora, parceiro ah. De rimar você vou tomar um marrão, depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando um salve, virou um apresentador de televisão Mano, Você tá ligado, que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho Posso até ir lá no programa dos caras, mandando província e fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o um programa, pelos quebradas, Cê sabe que eu chego, não espero ninguém Faço a minha, eu chego lá bem, te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o um novo programa, domingo ou conversar com o magrão lá de quebrada é de quebrada, curte essa adrenalina Você falou que amassa minha placa Anota a placa que eu passei por cima Aí meu mano você ficou no pé A sua atitude foi de mané Ainda tentou atrapalhar minha rima Eu passei por cima, ainda dei ré Palmas família! Chuva cai na terra!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 aprendendo. Ha. Falou Mandela, eu ouvi da favela. Por isso que agora somente eu alugo. Eu represento tanto Mandela que faça a quebrada, vira Johannesburgo. Que pará, cara que é o seu fim, e nem se você fosse Jabulani e você ia ter efeito contra mim. Vale é 4, você puxou 4, eu respondo 4, mas eu penso por 8, mas não é fato, acho que seu raciocínio tá foito, dizem que a chuva por aí são as lágrimas de Deus, mas não tem problema porque a tempestade apareceu. Oh!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 que só praga na festa, tá ligado? Agora te espanca, mas eu contrario o doença, sua peça. Ei. É. 3, 2, 1, hum. um, é. e Eeeh! Cê até falou pra eu falar da cultura do meu estado.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 Vai tá perder pra pernambuco, tá aí bebendo o agrotóxico até tá dentro do teu suco. Ah! Dentro do suco, mano, cê tá de marola. Eu prefiro beber suco industrializado do que rato na Coca-Cola. Ah! Ah!